Olá pessoal, então vamos dar aqui a continuidade à nossa disciplina. É, vamos falar aqui sobre a obtenção de imagens para a composição do banco de dados para treinamento, validação e teste das nossas redes neurais convolucionais, ok? É, inicialmente, né, a gente pode obter essas imagens da própria internet. É, nós podemos, por exemplo, é, pesquisar em alguns sites, como o Google Imagens, a gente vai achar várias imagens que podem ser utilizadas para treinamento, é, nós podemos utilizar o próprio Interest, e existem alguns bancos de dados próprios para isso, onde a gente consegue baixar um grande conjunto de imagens, é, já para nós conseguirmos fazer esse treinamento. Um dos bancos mais famosos, esse site aqui do Coco, né? onde a gente já consegue é, fazer o download dessas imagens aí, é, dentro de um conjunto, com toda a nossa formatação necessária, vamos dizer assim, né? para a gente conseguir já iniciar o nosso treinamento é, das redes neurais convolucionais, ok? É, em, além dessa forma, nós também podemos obter as nossas próprias imagens. Para a gente obter as nossas próprias imagens, a gente pode utilizar uma câmera e tirar fotos. Né? Nós vamos capturar várias imagens daquele nosso objeto de interesse. Então essa é uma forma muito fácil da gente obter imagens. E uma outra forma é de nós é, obtermos as imagens por vídeos. Né? Imagine só, nós precisamos do grande número de imagens para o nosso treinamento, né? é, para a validação das nossas redes. E se nós formos tirar foto, a gente vai precisar tirar mais de mil fotos. Isso vai demorar muito tempo. Por outro lado, a gente pode fazer um vídeo e decompor esse vídeo em várias fotos. E aí, a partir dessas fotos, né, a gente consegue aí trabalhar é, com algumas estratégias que nós vamos ver nas aulas posteriores né? A gente conseguir então criar nosso banco de imagens para treinamento. Então nessa aula de hoje nós vamos aprender como que nós conseguimos decompor um vídeo em fotos para a gente ter um banco de imagens bem grandes aí de fotos com os quais a gente vai conseguir trabalhar, ok? Então vamos lá. Olá pessoal, nessa aula nós vamos utilizar um vídeo. Esse vídeo ele está aqui na descrição do vídeo. Então trata-se de um vídeo que foi feito é, em plantas de maracujá, né? Maracujazeiros, onde nós temos aqui vários frutos, né? E o nosso interesse, então, vai ser decompor essa imagem em fotos, para depois nós utilizarmos esses fotos aí para compor é, o nosso banco de imagens para o treinamento das nossas redes, ok? Então vamos começar aqui no R. Vamos começar abrindo um novo script. Como sempre, apagar a memória do R, remove, é, abre parênteses, list, igual a ls, abre fecha parênteses, ctrl, enter. É, nós vamos utilizar um pacote chamado AV. Para quem não tem esse pacote instalado, é só instalar aí. Esse pacote ele é muito legal porque ele permite a gente trabalhar com vídeos, decompondo vídeos em fotos... É, e possibilita a gente também fazer o um caminho inverso, juntar fotos para constituir vídeos, até mesmo adicionando um áudio a esse vídeo, então é um pacote bem interessante para a gente trabalhar aqui dentro do R, e, e bem fácil de utilizar também. É, vamos então, pessoal, abrir o manual desse pacote para a gente ver qual que é o nome da função, né? Então, quando eu dou o Ctrl Enter, já apareceu aqui o manual do pacote. Vindo aqui no finalzinho, a gente consegue ver o índice. Dentro aqui do índice, o pacote que nós vamos utilizar é esse pacote. Ou melhor, a função que a gente vai utilizar, essa função aqui, ó. AV Vídeos e Images, né? Ou seja, converter vídeo para imagens. Vou clicar aqui em cima, nós já temos aqui né, a nossa função, vou copiar vou colar aqui, então o que a gente precisa, nós precisamos inicialmente né, é, do nome do vídeo, da pasta para a qual nós vamos salvar essas fotos, é, nós precisamos colocar o formato, JPEG aqui no caso, e quantos frames, né, ou seja, quantas imagens a gente vai querer retirar por segundo. Okay? É, então inicialmente vamos definir qual que é o endereço onde está o um nosso vídeo. É, então meu vídeo está nessa pasta aqui, eu vou colar o um endereço aqui dentro, vou inverter as barras de direção para não dar erro, é, todos, ok, vou dar um ctrl enter. Agora que a gente já fez isso, né? nós já escrevemos aqui o endereço, da, nosso, da nossa pasta, vamos indicar que esta pasta né, é a nossa pasta de trabalho, então aqui dentro do 7WD, basta eu colocar aqui ND, né, de endereço, vou dar o um ctrl enter, o r já está reconhecendo agora né, essa pasta como ser a nossa pasta de trabalho. Qual que é o nome do nosso vídeo, né? vou abrir aspas, na hora que eu aperto o tab, já vai aparecer aqui ó, maracujá qual que é o nosso destino? O nosso destino vai ser um endereço. Esse end, o um endereço daquela pasta. Ou de uma outra pasta, né? A qual vocês querem salvar. É, formato, JPEG tá bom, não vou mexer. A gente tem que mexer aqui, ó, frames por segundo. Vale muito a pena levar em consideração quantos frames por segundo que tem no vídeo de vocês, né? É, o mais comum é que seja 24 frames por segundo ou 29.7 frames por segundo, né? que é a configuração aí de algumas câmeras, ok? Mas quando a gente tem um vídeo, os frames muito próximos, eles são muito similares. Então vale muito a pena nós pegarmos frames um pouquinho mais distantes, né? Então eu vou colocar aqui para me transformar em imagem apenas 3 frames por segundo é, Essa imagem né, que eu estou utilizando e está aqui na descrição do vídeo para vocês fazem o download Ela foi gravada com 29 frames por segundo né? Então eu vou pegar apenas 3 frames por segundo para não ficar muito similar a essas fotos okay? E vou dar aqui um CTRL ENTER ao fazer isso, vocês podem ver que já tem aqui né, a nossa rotina funcionando. Se a gente abrir aqui a nossa pasta, vocês vão conseguir ver né, que está aparecendo aqui para a gente as fotos. É, vou abrir aqui só para nós ver. É, nós temos aqui, então, as nossas fotos. E... À medida que eu vou avançando aqui, vocês conseguem ver como a foto ela não ficou muito parecida com a outra, né? Porque eu coloquei é, uma distância entre frames boa, né? Como esse nosso vídeo tem 60 segundos, eu cliquei 3 frames né? por segundo, vai dar algo em torno de 180 imagens, ok? Aqui, ó, deu 178 imagens. É, então, pessoal... É isso, nós conseguimos aprender como que a gente consegue decompor um vídeo em fotos. Isso é muito vantajoso porque é, não torna necessário a gente tirar várias fotos, basta a gente fazer um vídeo, ok? Mas ainda assim é difícil a gente conseguir trabalhar, né? Se a gente for pensar, pra gente fazer o um treinamento de uma rede, né, a gente não pode pensar num número de imagens menor do que mil imagens. É, e ainda assim a gente tem aqui poucas imagens, né? 178 imagens. Então nós vamos utilizar uma estratégia na próxima aula, que é, é nós criarmos o um banco sintético de imagens. Por meio desse banco sintético de imagens a gente vai conseguir né, obter um grande conjunto de imagens para o treinamento dessas redes é, com um esforço muito pequeno. Ok? É, então, pessoal, quem não se inscreveu no vídeo, se inscreva. E na próxima aula nós vamos aprender bem mais coisas, né? Até a próxima aula.